Antes de começar o vídeo, eu queria pedir um enorme favor para vocês, mas dessa vez é sério e muito. Ontem conheci um cara chamado Matheus que estava pedindo ajuda para cuidar do cachorro dele que tinha se acidentado e furou o um olho. O cachorro dele precisaria de uma cirurgia, porém, Matheus não tem dinheiro para pagar por isso tão cedo, então ele optou por remédios para não inflamar mais o que o olho do cachorro já inflamou, enquanto não puder operar. Então, o que eu quero é que, se vocês puderem, doem nem que seja um único real para ajudar o bichinho, por favor. E se não puderem, retweetem para chegar até outras pessoas que talvez possam doar. Vamos salvar o Kai para vê-lo feliz novamente. Nopa: Todos nós, youtubers, acabamos tendo diversos obstáculos durante nossa carreira. E isso não é mais uma novidade como sabemos. Porém, se você é um youtuber de verdade, admite que tem força para enfrentar todos os desafios que te perseguirão durante sua estadia aqui na plataforma. Você é forte e sabe que vai passar por tudo isso. Mesmo parecendo que tudo que estou dizendo é uma besteira. Quer que aprove? É para isso que eu tô aqui. Se você continua postando em seu canal, mesmo depois de todo o desânimo que sentiu, é porque você é um cara dedicado. Dedicou parte do seu tempo livre pra editar ao invés de fazer outra coisa? É mais claro que você é um cara dedicado e que está pronto pra enfrentar qualquer desafio pelo seu sonho. Mas agora, querem que eu conte uma história a vocês? Essa história é algo real, que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Porém, não cito o nome dela por questão de conforto. Ele já estava bem desanimado do YouTube, por a plataforma ter se tornado uma rotina bem desconfortável e cansativa. Pensar em desistir frequentemente, por isso não gerar mais nenhum ânimo. Porém, em um piscar de olhos, começa a ser forçado a continuar com seu canal, em questão de sobrevivência. A pessoa perdeu seu emprego em uma hora péssima, e agora seu único sustento é o YouTube. Imagina só, como você se sentiria estando totalmente desanimado de algo que agora é seu trabalho? Seria difícil, não? Pois bem... É exatamente isso que a pessoa sente, além do trauma de ter perdido o que alimenta ela e sua família. Mas você que tá assistindo ao meu vídeo aí do outro lado da telinha, talvez não precise do YouTube que sustentar fisicamente. Ou seja, pra comprar comida, remédios, roupas e tudo que é necessário. Talvez você seja igual a mim, que usa o YouTube como um sustento psicológico. Vocês entendem o que eu quis dizer? Mesmo sendo considerado um canal pequeno, eu já valorizo demais os 2 mil inscritos que tenho. Meu canal mudou totalmente a minha vida. Imagine que você levanta, toma seu café, abre o YouTube e duas mil pessoas estão te esperando. É exatamente isso que eu sinto. Uma sensação incrível. Mas se vocês acham que isso tudo é só na internet, estão totalmente enganados. Na vida real, as pessoas me chamam de Geolaze. Meus familiares algumas vezes me chamam de Geolaze. Meus colegas me chamam de Geolaze. Desconhecidos me chamam de Geolaze. Todos que eu conheço alguma vez na minha vida irão me chamar de Geolaze. Afinal, Geolaze é o nome do meu canal. E por que meu canal é importante para mim? Pelo fato de isso ter sido parte da minha terapia, pelo fato de isso fazer com que eu me livre dos meus problemas, pelo fato de ser a fonte de diversas amizades maravilhosas que eu tenho e ainda vou ter. Quando eu queria desistir, muitos de vocês vieram até mim e disseram: "Se você desistir, pense em quantas pessoas queriam desistir também, porque você as inspira." Então continue sendo uma inspiração, se quiser que aqueles que inspira também cheguem ou ultrapassem o seu nível. E se não sabem ou não entendem, eu explico como funciona pra vocês. Minhas amizades são o que me faz levantar da cama. E as palavras de carinho que vocês me dão, são o um pão que eu como todos os dias. Vocês acham que antes de ter um canal eu ouvia isso tudo? Estão enganados, minha vida era um tédio total. Sentia sempre como se faltasse algo no meu coração. E agora a segunda pergunta que vocês fazem a mim é como eu descobri que o que faltava era ter um canal. A resposta é que eu me inspirei. Andei pra frente e hoje sou a Geoase que vocês conhecem. Esse ciclo se repete aqui. Vocês assistem meu vídeo, se inspiram, começam e dessa forma, inspiram mais pessoas. Se você quer criar um canal, inspire-se. Vá em frente e inspire mais pessoas. Se precisar de conselhos ou apoio, pode me procurar. Porque eu tô muito perto de vocês. Tenho um servidor no Discord qualquer coisa é só me chamar lá. Mas então agora, por que eu me inspiro? Por que eu não desisto? Por que eu valorizo tanto vocês? Por que tenho um canal? Porque é por causa disso que meus sentimentos negativos se afastam com tamanha rapidez. Porque é por causa disso que eu não sinto falta de mais nada. Porque é isso que me faz inabalável.